Fala pessoal, beleza? tô gravando esse vídeo para poder falar com você justamente aí Desse camaradinho aqui, ó Que eu estou falando com você Isso aí, o AirPod i11 Vou te falar Para evitar esse, esse desgaste de fone com fio E você puxar o fone, às vezes que você está malhando, você tá correndo Eu quis evitar isso aí é, Comprando esse fone aqui Cara, para eu que uso constantemente o fone Para poder jogar, para poder ver filme eu vejo filmes com qualidades muito boas no, no, no iPhone aqui. Ou em outro telefone mesmo, tipo Senhor dos Anéis, Transformers, é, Harry Potter. Uns um, um, um, filmes que tem qualidade de som bem exigente. Esse fone ele atende muito bem, cara. Até porque esse fone ele é idêntico ao fone, ó. Tá vendo? Do iPhone. Praticamente é o mesmo fone, ó. Tá vendo? Só que a única diferença que é, que é aqui, ó.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 É, assim que, assim que aprova o pagamento, no mesmo dia ele já empacota pra você. Então vamos lá. Olha que maneiro o fone, cara. Ó, tá vendo? Pode balançar a cabeça tranquilão, pode mexer, pode pular, pode zoar aqui, ó. Tá aqui conectadinho. 40 milímetros. 4 centímetros é o tamanho dele. Você conecta aqui, ó. O carregador dele aqui, ó. Tá? Pode, pode carregar tanto no computador quanto na caixinha No telefone. E aí você tem o uma carga e uma autonomia de duas horas tá ouvindo direto duas horas ouvindo direto beleza então espero que possa ter, ter te ajudado com esse review desse desse fonezinho aqui deixa eu te mostrar aqui dentro do site como é que é o site desse desse fone esse site é o site oficial do fabricante ele é resistente à água não é a prova d'água não vai mergulhar o fone num copo d'água que não é feito para isso